Caramba, que legal! Quanta gente! Estou muito feliz! Gratidão máxima, assim, é muito legal poder falar algo de coração e ter tanta gente, assim, querendo aprender algo sobre isso. Então, hoje a gente vai falar sobre roteiros para vídeos e esse vídeo em especial lançou quinta-feira. Eu acho que ele é um exemplo muito legal de gancho, que é o que faz, gera curiosidade nas pessoas de começo de vídeo. E a gente vai mostrar ele agora. É Um minutinho. coisas que eu mais leio nos comentários dos nossos visitos de parkour é Poxa, que legal, mas na minha cidade não tem onde treinar. É difícil ler esse tipo de coisa, porque em cada quarteirão, no seu bairro, na sua cidade, do mundo, universo, tem como você treinar parkour. E é por isso que a gente está aqui hoje, para mostrar lugares que aparentemente não tem nada o que treinar. Lugares que podem passar despercebidos dos olhos não treinados. E mostrar que em cada quina, cada corrimão, cada vão das escadas, tem infinitas possibilidades para você praticar. E depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai começar a enxergar o mundo com outros olhos. E além disso, a gente também vai falar sobre quais as melhores roupas e melhores tênis para você praticar. Então. Bora assistir esse vídeo, aprender pra caramba, se inspirar e depois, claro, sair para treinar. Vamos lá? Bora! E esse é um vídeo que lançou quinta-feira. Eu estou muito orgulhoso dele. A gente, no primeiro dia, já teve mais de 100 mil minutos assistidos. E eu acho que ele é um ótimo exemplo de como a gente escreveu um gancho e de um, pra mostrar também um pouco dos, dos roteiros que a gente já escreve, que é justamente sobre o que a gente veio falar aqui, como escrever os roteiros? Esse é o meu gatinho, o nome dele é Gato Branco II, irmão do Gato Cinza. E vamos começar. Bem, eu acredito que para você ouvir alguém que quer falar sobre como ter resultados excelentes, no mínimo essa pessoa tem que ter alguns resultados excelentes, então eu separei alguns dos meus melhores resultados para mostrar aqui para vocês como um roteiro pode fazer toda a diferença num vídeo, na criação de um vídeo. Então. Dez anos atrás, em 2009, eu estava tentando aprender um movimento de carta e nenhum, nenhum vídeo explicava muito bem como fazer isso. Então, eu decidi criar o meu próprio vídeo onde eu mesmo ia explicar isso e deu muito certo. Esse Boomerang Card Tutorial, dez anos atrás, ele ajudou muita gente, salvou a vida de muita gente, ensinou, resolveu um problema muito grande e ainda por cima tinha de 500 a 3 mil visualizações por dia. E isso em 2009 é coisa pra caramba. Um pouco mais pra frente, ou muito mais pra frente, em 2017, teve um vídeo de um amigo meu, que ele ele falou assim, Pedro, eu gosto muito de seus vídeos, eu queria que você produzisse um vídeo pra gente. Ele é quiropraxista, e naquela época, os vídeos ainda estavam muito chatos, muito quadrados de quiropraxia. E eu falei, beleza, peguei meu celular, falei, vamos fazer esse vídeo. O resultado foi esse, no Facebook. 17 milhões de visualizações orgânicas, 160 mil compartilhamentos. Então, do que ele trabalhava sozinho, Dentro do consultório da mãe, agora ele tem a própria clínica e 10 funcionários. Ele nem precisa mais atender. Então foi de 50 para 500 clientes mensais, com um vídeo bem feito. De quebra, ainda conseguimos 590 mil no Facebook. Eu gravei esse vídeo com o celular, gente. Um vídeo feito com o celular, sem microfone, sem luz, sem nada. Só um roteiro, uma estrutura bem feita de vídeo. E uma história engraçada desse vídeo é que a gente estava editando, estava no processo final, fazendo a parte do CTA, que vocês vão aprender mais pra frente. E tinha que colocar um telefone para as pessoas entrarem em contato para o WhatsApp, ou dar uma ligada, para entrar em contato com ele para comprar o serviço. Aí eu falei assim, Gê, qual, qual contato você quer colocar? Né? Esperando que ele me dê algum contato comercial, alguma coisa do tipo. Ele falou, ah, pode pôr o meu mesmo, o meu celular. Aí eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Esse foi o resultado. Vai lá. Quantos... Não sei, cara, eu não consegui contar. Que uma semana? Não, isso aqui foi dois dias. Nossa. Não para, velho. <risos> e as lendas dizem que ele continua rolando ali até hoje. Quem aqui não ia gostar de receber todo isso de gente interessada no que você tem pra comprar? O que você tem pra vender? Levanta a mão. <risos> Bom saber que tem gente querendo vender alguma coisa aqui. E o terceiro sucesso, que é o que mais, assim, dá para dizer que aquece meu coração, que me deixa mais feliz, é o do nosso canal. Eu já faço vídeo para o YouTube há muito tempo, mas só de uns três anos para cá, eu acho que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu decidi criar um canal para falar sobre o que eu quisesse falar. Nosso canal não é só de parkour, eu falo sobre mágico, falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre relacionamentos interpessoais, comunicação, várias coisas. O vídeo ia ter o tamanho que tivesse que ter, ia ter o assunto que tivesse que ter, eu ia lançar quando eu quisesse, uma vez por mês eu lançava vídeo. E no 13 terceiro vídeo, a gente teve um crescimento absurdo, a gente foi de 7 mil inscritos para 170 mil inscritos em 30 dias, de forma completamente orgânica. Mês que vem a gente estava com 300 mil, agora a gente está chegando em 600 mil. Isso fazendo vídeo sobre o que eu quisesse falar e postando uma vez por mês. Em questão de minutos assistidos, que é o que o YouTube valoriza mais do que visualização, a gente teve... 178 milhões de minutos assistidos. Isso é equivalente a 338 anos de minutos assistidos em 3 anos. Então, isso só mostra o quanto o nosso canal, quanto a capacidade do roteiro de prender a pessoa assistindo o vídeo. Não é só porque a gente está pulando de prédio, diversos vídeos que eu só estou falando em frente à câmera, eu consigo prender as pessoas para assistir o vídeo. O que tem por trás de tudo isso é justamente o que vocês vieram aprender aqui, que é como criar roteiros para vídeos que encantam. Vendem produtos e ideias. E para isso eu queria começar falando não, só, não sobre tipos de roteiro que você pode criar, dando uma visão mais geral, mas momentos de roteiro. Isso eu acho muito importante, porque mesmo que eu saiba escrever diversos é, tipos de roteiro, mais complexos, mais simples, alguns mais difíceis, medianos, eu acho que tem momentos para você criar um dele. Nem sempre você está afim de dedicar aquela energia, nem sempre você está afim de colocar aquele tanto de trabalho num, num certo vídeo, num certo roteiro. E quando você acaba visando a perfeição, o melhor dos casos é que pode causar frustração. No pior dos casos, ele causa inação, que foi pelo, que eu, pelo motivo que eu demorei para começar essa série. Eu fiquei dois anos só, ah, quero fazer um negócio muito bom, quero fazer um negócio muito bom, e não saía muito. Não saía muito, não saía nada, na verdade. Então, meu primeiro vídeo foi quando eu falei, Dani e foi o primeiro momento de roteiro, que eu não sei do que eu vou falar, eu liguei a câmera e saí falando qualquer coisa. Ponto positivo disso, o roteiro fica pronto na hora. Você não precisa criar roteiro nenhum, ele fica pronto na hora. E você descobre sobre o que você quer falar. Porque o coração, a boca só fala do que o coração transborda. Então, essa é a parte boa. A parte negativa é que o que está muito claro para você nem sempre vai estar tá claro para outras pessoas. Esse é o primeiro momento de roteiro. O segundo momento de roteiro, sei do que eu vou falar, mas não quero escrever. Quando eu digo escrever, é palavra por palavra. Pa escrever palavra por palavra. Que nessa palestra também. Eu escrevi... Ela palavra por palavra para me ajudar um pouco a entender o que eu queria fazer. Esse aqui é um, é um quarto dela, o print inteiro não cabia na tela aqui. Mas me ajudou a entender um, um pouco melhor sobre o que eu ia falar. Quando você sabe do que você quer falar, mas você não quer escrever, você faz o quê? Tópicos. Quero passar por esse tópico, quero passar por esse tópico, quero passar por esse tópico. Isso é bom. O ponto positivo é que você consegue estruturar a sua, a sua palestra. Ele é rápido de, de ser feito. O ponto negativo, novamente, é o que está fácil para você de entender às vezes não é tão fácil para o outro, e às vezes uma palavrinha pode fazer toda a diferença. Uma palavrinha pode fazer toda a diferença. Eu fiz um vídeo no qual eu falava sobre programação neurolinguística, um estilo de pensamento diferente lá, que basicamente, em vez de você falar não olhe para o telão, você falaria olhe para a bancada. É você remover a palavra não. E no texto, eu mandei para a minha namorada, eu mandei para a revisão da Fundação Dom Cabral, que a gente tinha feito a parceria, e eles me falaram, ah Pedro, ficou legal, eu entendi. Aí eu falei, o que vocês entenderam? Eu falei, ah, você está falando sobre pensamento positivo, tipo o livro O Segredo. Aí eu falei, não, não é nada disso. Tipo assim, já, já li, gosto, mas não tinha nada a ver. E eu percebi que, quando eu falava que você tinha que falar as coisas de modo positivo, dava a impressão que era isso, mas na verdade não. Era para falar as coisas de uma forma afirmativa. Então, em vez de não, não acorde tarde, era acorde cedo. Então, fui lá no roteiro, tirei tudo que dizia sobre positivo, removi, troquei por afirmativo. E assim a gente conseguiu ter um, um resultado muito mais, muito mais preciso. E agora a gente chega no terceiro momento de roteiro, que eu sei do que eu vou falar, eu sei que eu, o que eu quero escrever palavra por palavra. De primeira, o ponto negativo é que demora um tanto para você fazer isso. Mas o ponto positivo, definitivamente, é que você vai ter controle total do que você vai estar tá apresentando. Você vai ter controle total do que as pessoas vão entender. Esse terceiro... Você vai basicamente ter o seu trabalho pronto antes dele estar tá pronto. Então você não precisa gravar um vídeo, editar um vídeo, postar um vídeo, esperar uma semana, duas, para ter um feedback das pessoas falando não entendi, não quero comprar, não sei do que você está falando. Uma vez que o roteiro está pronto, você dispara para pessoas, amigos próximos, amigos não próximos, familiares, pessoas que não têm nada a ver com o assunto, eles conseguem te dar um feedback maravilhoso e você já vai saber se está se, se fazendo efeito ou não. Eu utilizo até hoje esses três momentos em diversos vídeos de, que, eu, que eu tenho para fazer, mais o segundo e o terceiro. Ah, quando eu não sei do que eu vou falar, quando eu estou muito travado, eu tenho um bloqueio criativo, eu uso o primeiro. Quando eu tenho muita ideia sobre o que eu vou falar, eu uso o segundo. E quando é um assunto um pouco mais sensível ou complexo, definitivamente é o terceiro. Então se eu vou falar alguma coisa, explicar alguma coisa que há anos as pessoas estão tentando entender e não conseguem entender, definitivamente vai ser o terceiro. Se eu vou falar de um assunto muito sensível, de repente você vai fazer um vídeo falando sobre feminismo, sobre racismo, você não vai querer ligar a câmera e sair falando qualquer coisa. Você vai querer escrever palavra por palavra, mandar para várias amigas, vários amigos e falar assim, o que esse roteiro está passando para você? Está passando alguma coisa errada sobre mim? E essa é a importância. E como esse é o que eu, o que eu mais gosto, assim, é o que eu mais me traz resultados, o que mais me destaca, é dele que a gente vai falar aqui hoje, que eu sei o que eu quero falar e quero escrever. E para você criar um roteiro desse, a estrutura é muito simples. São esses três pontos. Que é o gancho, o corpo e o CTA. Quem aqui já ouviu essas, essas palavras, algo semelhante a essa terminologia? Olha, pouquíssima, gente. Que legal. Então, vocês vão sair daqui definitivamente com uma visão totalmente diferente de criação de, de roteiros, não só para vídeos, mas às vezes para o blog, para uma postagem que você vai fazer no Instagram, para qualquer tipo de coisa, até na sua comunicação mesmo, isso vai ser muito legal. Primeira parte que a gente vai falar é do gancho. O gancho, por que, que ele é importante? Ele é o começo do seu vídeo, você vai dizer para as pessoas o porquê que, que ela tem que te assistir, o porquê que é interessante, você vai dar uma curiosidade dela, vai dar um, uma... Eu vou falar do que você vai fazer, mas o gancho é importante para você captar as pessoas, porque se você fez um vídeo que é 5 minutos e ele é incrível, não adianta nada se as pessoas não passarem dos primeiros 10, concorda? Por isso, os primeiros segundos são tudo. Não foi no timing, mas deu certo. Então a primeira parte para um gancho excelente é você chamar a atenção visualmente. No áudio dá para você fazer também, tem muitos vídeos meus que não começam com eu pulando de um prédio, tem, tem muitos vídeos que é só eu falando. Mas visualmente é o segredo. Principalmente para Facebook e Instagram, isso é regra. Mas para o YouTube ainda você consegue não, não, não ser só com visual. Mas isso dá para ser aplicado para qualquer negócio. Independente. é né? porque eu faço parkour, eu faço mágico, etc. O de quiropraxia, qualquer um dá. Você vai falar sobre café, putz, mostra uma cena do café sendo despejado. Vai falar de médico, o que, que, o que, que vai chamar a atenção visual do público que você quer atingir. A galera gosta de advocacia, o que, que eles querem ver? Qual que é a imagem que eles mais se identificam? Qual que é a imagem que em menos de um segundo ele vai bater o olho e falar Opa, disso daí eu gosto. Isso é muito importante. Chamar a atenção visualmente. Segundo ponto, a gente vai falar qual o resultado, qual o benefício esse vídeo vai trazer. Então se você vai fazer um vídeo de café, é importante que você diga para a pessoa como que ela vai sair transformada no final daquele vídeo. Então ó, a gente vai fazer um vídeo agora sobre café e hoje você vai aprender como em cinco minutinhos você consegue fazer um café muito melhor do que você já fez na vida, mesmo na sua casa. Pá! A pessoa já sabe o porquê que ela vai assistir aquele vídeo. O terceiro ponto é você falar sobre para quem é esse vídeo. Para quem é esse vídeo. Isso é uma questão de público-alvo. Então, por exemplo, um, uh, você quer aprender a fazer um café melhor e você quer um vídeo para aprender a fazer café. Ok. Agora, você pode ser também um chefe de cozinha que quer fazer o um melhor café que você pode fazer para se destacar e você quer ver um vídeo. São públicos diferentes diferentes. Então, quando você diz para quem é esse, esse, esse vídeo, que nem eu falei agora, para você fazer um café em casa em cinco minutos, você já está definindo o seu público. Você já sabe para quem que você está fazendo esse vídeo. Agora, se é para um chefe, agora a gente vai ensinar nesse vídeo como você fazer um café simplesmente excelente que vai te, vai te destacar da sua concorrência e vai trazer muito mais clientes para o seu negócio. Pronto. É outro público. Claro que quando você diz exatamente para quem é, você perde o outro público. Mas isso não é problema. Porque se você não diz para quem é, você, o, o perigo que você corre é perder os dois nem o cara nem um especialista nem o amador vai querer assistir o seu vídeo porque ele não sabe se é muito bem para ele hoje em dia os primeiros segundos são concorrentíssimos. você clicou lá na busca você já está concorrendo com os dez primeiros que aparecem clicou os dez primeiros segundos você já está concorrendo ali ainda com todo mundo ainda então esses são os três elementos para um gancho bem feito chama atenção visual diz qual o resultado o benefício vai trazer e para quem é esse vídeo você pode usar um dois você pode usar os três é só você saber como fazer a segunda parte a gente vai falar agora de CTA quem aqui conhece a terminologia? Ah, essa pessoa pessoal conhece mais já. CTA, por que é importante o CTA? Assim que a pessoa terminou de assistir o seu conteúdo, terminou de assistir o seu vídeo, de ler a sua matéria, é importante você dizer para ela o que você quer em troca disso. Você, às vezes você pode falar Pedro, não quero nada em troca, mas eu acho que isso é um pouco de um desperdício do seu conteúdo. Você está transformando a vida de uma pessoa de alguma forma mas não está transformando a sua, porque você não está pedindo algo em troca. Pode ser um like, pode ser uma inscrição, pode ser um comentário, pode ser um pedido de compra, um pedido de venda, mas o que você vai pedir para ela no final? Eu sinto que tem até uma coisa da energia, sabe? Eu te dei algo tão bacana, é, dá alguma coisa, assim, não é nem que eu estou pedindo, às vezes eu sinto que a pessoa quer dar algo, sabe? Isso é muito importante. CTA quer dizer call to action, chamada para ação. E se vocês quiserem tirar foto para lembrar disso, vai ser ótimo, eu estou com a minha namorada há um ano, ela todo dia me pergunta qual que é o nome disso qual que é o CPC lá, o CQC, o FGTS, eu falo, não, é um call to action, cacete. Então, qual que é o primeiro, o primeiro elemento para um call to action bem feito? É você dizer exatamente o que você quer que a pessoa faça. Então, é muito diferente eu falar para você, deixa um comentário aí. É muito vago, todo mundo faz e a pessoa vai sentir que você só pediu por pedir. É diferente de eu falar assim... Deixa um comentário aí dizendo o que que nesse vídeo inteiro, o que que mais te tocou. O que que você ficou mais impressionado com esse vídeo. Além da resposta já vir na hora, é muito mais específico, a pessoa se sente com vontade de interagir com você. E se você for falar, por exemplo, para clicar num site, comprar alguma coisa sua, não fala assim, ó, entra lá no site e compra. Pô, clica lá no site, tem um botão comprar, deixa um pouco mais específico para a pessoa conseguir imaginar o caminho dela. O segundo ponto para um, um, <risos> um CTA bem feito, a ação precisa ser simples. Uma coisa é, entra lá e compra aquilo. Outra coisa é, você gostou? Clica no site, clica lá no botão promoções, clica no nome Pedro Amaral, vai ter um código, você digita NDI, CPBR, você dá aplicar, vai chegar uma verificação no seu e-mail. Lembra de clicar na segunda, não na primeira. Já perdeu a pessoa aí? Não, não tem. Eu acho que uma, duas, três movimentos no máximo. Clicou ali, clicou ali, clicou ali, acabou. A ação precisa ser simples. O terceiro ponto, uma ou duas ações no máximo. Eu já vi vídeos terminando com a pessoa falar, ó, oh, é, posta um comentário, se inscreve, dá like Lembra de entrar na nossa loja e comprar nosso produto Me manda um e-mail, se assim, não sei o quê, Fica tanta coisa Que eu sei que pode ser importante tudo isso para você Mas muita coisa, às vezes a pessoa se assusta E não faz absolutamente nada Então não é isso que você quer Você quer que ela pegue o mais importante que você quer para você E põe ali, no vídeo do visão do parkour Eu tinha três CTAs que eu queria colocar Três ações que eu queria, então o que eu fiz? Eu coloquei uma no meio do vídeo Chamando, a gente, chamando as pessoas para comprarem o um curso de parkour e duas no fim do vídeo, falando para comprar o tênis e para postar um comentário. Comentário é muito bom, viu gente? Eu vejo muita gente pedindo like, pedindo inscrições. A gente não pede isso no nosso canal, nem like, nem inscrição, mas a gente sempre pede comentário. Comentário é uma ótima maneira de você receber feedback, entender como as pessoas estão percebendo o seu conteúdo e conseguir criar conteúdos novos a partir disso. Então, esses são os três pontos de um CTA excelente. Dizer exatamente o que fazer a ação precisa ser simples, uma ou duas ações no máximo. E com isso a gente chega agora na parte do corpo. E eu deixei ela por última, porque ela é um pouco mais específica. Ela tem alguns detalhezinhos a mais. E o, o gancho pode fazer com que as pessoas mantenham no seu vídeo. O CTA ele vai te dar resultado, porém é no corpo onde você vai se destacar de todos os outros vídeos, de todos os, seu, de todos os outros conteúdos. Esse vai ser o seu lugar de brilhar, definitivamente. Fora do timing de novo. Tudo bem. O meu toque está tudo bem. Tem que apontar para lá. E para você ter um corpo... É bem feito o que você precisa. Herbalife, mentira. Você precisa de... Identificar o problema. Parece muito doido isso. Quando você vai criar um vídeo, você só quer falar de alguma coisa, dependendo da pessoa. Né? Eu começo sempre com um problema. Se você vai fazer um vídeo que não é para resolver um problema, eu não sei o que você vai fazer. você vai criar um texto que não é para resolver um problema, eu não sei o que você está fazendo. Claro, existem outras formas de comunicar, etc., mas não é a minha. Eu gosto muito de resolver problema, de performance, de, de, de resolver alguma coisa no mundo. Tem um amigo meu que diz que um problema bem definido já está a 50% resolvido. Então, nessa parte de identificação problema, pesquisa, análise, teste e aprovação. A gente foi fazer um vídeo para um amigo nosso, outro amigo nosso, que é de meditação. É uma meditação nova, chama Mindfulness Funcional... Então, essa específica ele mesmo criou, então era muito difícil de eu ter informação na internet. Não era só abrir um vídeo e ver o que a galera está comentando. Eu tinha que fazer algum outro tipo de pesquisa. Então, eu olhei todos os vídeos do canal dele, tinha pouca coisa. Eu olhei um ano de Facebook, tinha pouca coisa. Eu queria entender o que as pessoas percebiam. Qual era o preconceito? Por que, que elas iam? Por que, que elas não iam? eu que nem entender qual que é o problema. Porque, afinal, você não tem problema nenhum, por que você está fazendo um vídeo? Você já está tudo resolvido, então, você não tem problema, está tudo resolvido. Então a gente fez o que? Na, na, na porta, onde era para entrar no, no, é, no lugar de meditação, a gente gravou as pessoas perguntando para elas sobre o que, que te trouxe aqui né, nessa quinta-feira chuvosa, que estava chovendo no dia, e o que, que você acha que você vai experienciar aqui. A gente gravou tudo isso para entender a parte do preconceito, o que, que ela acha que é. E no final, a gente também gravou falando, e agora que você experienciou, o que, que você sentiu? E como você explicaria isso para um amigo? Essa pergunta é fenomenal. E a gente depois pegou tudo isso, essa foi a parte da pesquisa, a gente analisou esses dados, transcreveu tudo que essas 50 pessoas falaram, eu e minha namorada, a gente identificou as palavras mais usadas no antes e depois, fez uma mescla, fez alguns testes tentando explicar para várias pessoas. Oh, a hora que eu te falo que Mindfulness Funcional é isso, isso e isso, o que, que você acha que é? Como que você entende? Me explica. Parece com o que, não parece com o que? Com todas essas informações, a gente foi para a parte da aprovação, que é chegar junto com o cliente, o nosso amigo fala, ó, oh, tá aqui, isso é o que a gente coletou, o que, que você acha? E ele fala, não, peraí, essa parte aqui já não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Então essa parte é muito importante. Esse vídeo demorou dois meses para ficar pronto. Um mês foi só na parte do roteiro, foi só na parte de pesquisa, análise e teste. Meio mês foi na parte da aprovação. Só o restante do, do meio mês que faltava foi que a gente fez gravação e edição. Então é, é o quanto é importante isso. Como eu falei... O roteiro escrito já é o vídeo pronto. Então, se ele não está funcionando, o vídeo não vai funcionar. Segunda parte para o corpo bem feito, resolver com informação. Minha mãe ela tem uma maneira de... de persuasão que é muito boa. Eu estava em casa ela falou assim, ô filho, vai lá para a piscina, tá calor. Aí eu falei, não, não quero ir para a piscina. Ela falou, filho, mas vai lá para a piscina, vai. Aí eu falei, não quero ir, já fui ontem, já. Aí ela falou assim, filho, tá calor, vai, vai pra piscina. Eu falei, eu não quero ir pra piscina. Então uma vez eu li num site que diz assim, você não convence ninguém de algo, você só dá novas informações e pede que essa pessoa tome uma nova decisão. Eu achei isso muito legal. E exatamente assim, como ela poderia ter me dado mais informações, Pedro, você não falou que você queria aumentar sua vitamina D? Esse é o horário que bate mais sol lá na piscina, pouco máximo. Pedro, você não está trabalhando num projeto que precisa de muita criatividade? Que tal você dar uma espairecida lá, é, é, dar uma relaxada nas ideias, que é o melhor, o melhor momento que as ideias vêm? Então você vai adicionando informações, novos ângulos para diferentes públicos diferentes. Então, por exemplo, no vídeo da meditação, a gente não só falou como a meditação é uma ferramenta de autoconhecimento, mas também é um break. A cidade está muito corrida, está todo mundo muito corrido, as coisas estão muito rápidas. E esse é o momento que você vai ter para relaxá lá dentro. Ou outro ângulo também, pô, esse é o, é o momento da sua semana que você vai tirar para cuidar de você. Então a gente foi atingindo vários públicos diferentes. Isso é muito importante, pensar o, o, qual, o seu, qual, qual o problema que você resolve para diferentes tipos de público. Terceira parte de um corpo bem feito é utilizar gatilhos mentais e estruturas de persuasão. Quem aqui é conhece gatilhos mentais? Tudo pessoal do marketing, aí, das venda de curso online, das leads. <risos> Isso é muito legal do gatilho mental. O gatilho mental, por exemplo, é começar com... Essa palestra mesmo eu comecei com um gatilho de autoridade. Estou gravando aqui depois também, mostrando todo esse público maravilhoso para mostrar gatilho de, de, de, de, de, de aprovação social, aprovação social, alguma coisa assim. Me corrijam se eu estiver errado. Mas isso, por exemplo, no vídeo de meditação, a gente colocou um gatilho de autoridade, que a gente mostrou assim, ó, quem vai te ensinar a meditar é um cara que ele se cursou em Londres, ele cursou em Nova York, o cara trabalhou na puta que pariu, o cara é foda. Esse é um gatilho de autoridade que a gente colocou. Gatilho de prova social, mostrar que você não vai ser o primeiro a testar isso, você não está sendo um beta. 10 mil pessoas nos últimos dois anos já, já foram e já amaram, esse é um gatilho de prova social. Eu até coloquei um gatilho, que eu nem lembro se é um gatilho, mas eu chamo de gatilho de história, que basicamente a gente fez uma, uma mini jornada do herói. Então ele estava vivendo a vida, e aí ele foi trabalhar com o que ele achava que ele devia, devia trabalhar... Ficou lá na, trabalhando com matemática na Bolsa de Valores. Aí ele teve uma doença, quase levou ele à morte. Teve um câncer. Isso fez ele questionar o que era importante. Ele falou, quer saber? Eu vou fazer o que eu amo. E foi lá dar meditação pra galera. Então tem pessoas que só de ouvir essa história, já fala assim, caramba, é, quero ir conhecer esse cara. Quero, quero ir conhecer essa meditação. Diferentes gatilhos pegam diferentes pessoas. E estruturas de persuasão. Essa aqui é muito legal também. Foi no vídeo de quiropraxia, que eu mostrei aqui pra vocês os resultados. A gente chamou duas pessoas. A gente chamou três pessoas. Uma dela era atriz que né? Sempre bom. E no final a gente gravou falando o que, que eles acharam. Depois eu menti, no final, sempre legal. E ela me falou várias coisas, porém fora de ordem, que eu queria. Aí eu, depois que ela falou, eu falei, legal. Agora eu vou te fazer umas perguntas. Você achou que foi legal? Ela achou. Ela falou, sim. Você achou que foi confortável? Foi. Doeu? Não. Antes de vir aqui, você achava que doía? Não. Falei, ótimo. Tem como você falar pra mim assim, então? Antes eu tinha medo, antes eu achava que doía. Mas agora vim aqui e vi que é tudo muito relaxante não dói absolutamente nada. Adorei. Isso é verdade pra você? Ela falou, é, foi o que eu acabei de falar. Eu falei, você pode falar nessa ordem? Ela falou, saiu super natural, bom dela ser atriz. E essa parte foi incrível no vídeo, porque é um grande problema que a gente estava a resolver de quiropraxia, aquelas pessoas que manipulam o seu corpo, te estalam que nem louco. Que nem louco não, com muito cuidado e profissionalismo. <risos> Era esse que as pessoas achavam que, que, que doía. Então você colocando dentro dessas estruturas, você vai conseguir um nível, um nível de persuasão muito maior. Aqui estão outros exemplos também, que é você usar exemplos, você usar analogias, você usar ilustrações e linguagem simples. Nesse mesmo vídeo, eu falei pra ele, me explica o que é a quiropraxia pra eu gravar. Eu gravei, ele falou um minuto, os termos mais complexos do universo, que acho que só um quiropraxista poderia entender. E porque ele, tem, ele me falou que ele tem essa, essa crença de que quanto mais difícil você explicar e mais palavras técnicas você usar, mais profissional você parece. Aí eu falei, tá, muito legal. Vamos só tentar fazer um diferente? Eu olhei para trás dele tinha uma coluna, assim, uma estrutura de uma coluna, vértebra por vértebra. Eu falei, pega essa coluna. Aí eu peguei a coluna, eu torci a coluna e falei, você vai falar assim, ó, essa é a sua coluna, porque provavelmente você sente errado todo dia. Só que te causa desconforto, te causa dor e diversos outros problemas que você nem tem ideia. Meu trabalho é fazer isso aqui. Ó. Vou colocar lá no lugar, vai tudo fluir, você vai parar de ter dor e sua vida vai melhorar. Pronto. Simples assim. Ele já explicou o que é, o que é quiropraxia. Se você não vai estudar sobre assunto, você não precisa saber exatamente o que é. Você precisa saber só o simples. E, depois de tudo isso pronto, depois que você tem tudo isso escrito, vem uma parte importantíssima, importantíssima. Revisar e pedir feedback. Você terminou, chegou uma hora do, do roteiro que você fez. Você fala, pô, isso aqui já está legal para mostrar para alguém. Mostra para alguém que está fora da área. Mostra para alguém e fala assim, o que, que você achou? O que, que você entendeu? Um, ah, foi legal. Eu gostei. Não é feedback. Fala, ok, o que, que você entendeu? Se tivesse que pegar esse vídeo todo e resumir em três frases, como, que você, como que você resumiria? Se tivesse que explicar para um amigo sobre o que foi esse roteiro, o que foi esse vídeo, como você explicaria? Isso é muito importante, a linguagem simples até. Eu falo que tem tem pessoas que falam que você tem que explicar de maneira tão simples que a sua avó entenderia. Tem outras pessoas que falam você tem que explicar de uma forma tão simples que você explicaria para um amigo bêbado num bar ele entenderia. Eu gosto de juntar as duas. Você consegue explicar de uma forma tão simples que a sua avó bêbada num bar entenderia? Então aí você alcançou. E nessa parte da revisão tem uma, uma é um não sei, uma frase, um conto, não sei. Michelangelo estava lá esculpindo um, um cavalo num bloco único de madeira, esculpindo, não cola nada, não faz nada, ele só vai batendo lá na madeira e vai virando um cavalo. Aí perguntaram pra ele, como é que você faz né, de um único bloco um, um cavalo? Aí ele fala, é, eu só olho pro, pro bloco, enxergo o que é cavalo e tiro tudo que não é cavalo. Esse é o processo do roteiro. Você pode ter coisas muito legais, muito legais, você vai falar, isso aqui é incrível, mas não tem nada a ver. Não está não não tá condizente com a linha mestra. Aqui eu tô falando pra vocês sobre como criar roteiros. Eu posso falar como você fazer um CEO de YouTube, eu posso falar sobre como você fazer diversas outras coisas, como gravar um vídeo, como acertar o timing, como fazer uma apresentação no, no keynote, eu posso falar várias coisas. Mas não tem a ver com a proposta central. Vocês sentaram aqui para aprender como criar vídeos que encantam, vendem produtos e ideias. E tudo que eu falar, tudo que eu dizer, cada movimento que eu fizer, vai ter a ver com como criar roteiros para vídeos que encantam, vendem produtos e ideias. É isso. Você tem que ficar atento à linha mestre. É você saber dizer não a boas ideias. Para dar uma ajuda, eu sei que para quem gosta muito dessa parte de comunicação, para quem pira muito em tudo isso, eu vou deixar algumas recomendações de leitura aqui para vocês. Porque, né? Saber é poder. primeira delas, Carmen Galo, Faça como Steve Jobs. Esse livro tem em inglês também. Se vocês não encontrarem em português, vem em inglês. É The Presentation Secrets of Steve Jobs. É muito bom. Tem um livro do TED, que lançou recentemente. Alguém chegou a ler, não? Ali. Eu achei ele muito legal, ele dá, tipo assim, 100 dicas de como você fazer uma apresentação incrível. Só que esse livro, tipo assim, ele dá 5. E ele fala, mano, se atém a essas 5, que vai ser foda. Ele explica o livro inteiro, detalhe por detalhe, sobre essas 5. Então, por isso que eu gosto muito desse livro. Eu achei ele melhor que o TED, inclusive. Eu acho que eles se complementam, mas eu recomendo esse. E o outro é um post do blog, do Viver de Blog, que é o Gatilhos Mentais para Venda. Lá você vai poder ver os 17 gatilhos principais e você bater... Se o seu roteiro está tendo aquele gatilho. Então você olha, vê onde está o gatilho de prova social. Onde está o gatilho de autoridade. Tem alguma história esse vídeo está contando? Esses daqui são fenomenais. São só esses dois. Então se você se ater a esses três pontos aqui principais. O gancho, o corpo e o CTA. Usar as dicas que eu utilizei. Eu tenho certeza que seus roteiros, seus vídeos, seus posts. Até a forma de você se comunicar vai ser completamente diferente. E vai ser muito legal ouvir de vocês, depois me mandar em alguma rede social aí falando que você utilizou alguma coisa na minha palestra, eu vou ficar muito feliz. Bem, eu sou o Pedro Amaral, eu tenho certeza que vocês gostaram e muito obrigado. Thank que very muito. Agora a gente vai abrir para perguntas, então, alguém tem alguma pergunta? Se tivesse, qual seria? Já está chegando aí para você com ovo de Páscoa. Brincadeira, só o microfone. Depois a gente tem alguém ali também que vai perguntar. Quem quiser me seguir nas redes, as redes estão ali em cima. Instagram, YouTube. Quem quiser entrar em contato direto e certeiro comigo, é sempre o e-mail. E está bom aí, já dei três CTAs. Já. Oi, Pedro. <risos> Eu. Olá. Oi, Pedro. Obrigada por conversar com a gente. Eu queria que você desse algumas dicas sobre vídeo institucional. Você pode falar para a gente como fazer... Como passar o que eu faço para uma pessoa para entender melhor? Você vai fazer um vídeo institucional. É sobre o que você faz ou outra pessoa? O que eu faço. Ah, hum. Eu acho que quando você tem que olhar para dentro é muito mais desafiador. Então, uma ajuda externa sempre é bem-vinda. Para pegar alguém que não, não tem ideia do que é o seu trabalho e ela te dizer o que é o seu trabalho. Eu acho que assim você conseguiria enxergar muito melhor. É, outra é você começar pelo problema. Identificar qual problema você está solucionando no mundo e colocar isso no vídeo. E usar os gatilhos mentais para te dar um suporte. A gente, o vídeo do Mindfrancional até foi um vídeo institucional também. Foi muito legal a gente explicando. Então, acho que as duas principais dicas é, são essa. Tem mais alguma coisa específica que você queria saber sobre isso? Até eu poderia falar aqui durante 17 horas sobre a sua pergunta, mas vou manter simples. Depois tem um moço ali. E tem um moço que acho que a pergunta dele é tão importante que ele foi até embora. É, obrigado pela, pela palestra e parabéns pelo trabalho. Obrigado. É, eu queria saber, naquele que você falou, da... você deu algum exemplo que levou dois meses de produção. Isto. Eu sou publicitário. Exato. Eu sou de agência. Ok. E eu quero saber se existe algum processo ou de convencimento para você falar para o cara, segura a onda que isso aqui vai levar dois meses, mas uhum. vai ser bom. Ou se tem algum outro jeito que você utiliza para argumentar e usar. Porque prazo a gente não tem dentro do mercado publicitário. sei que talvez seu trabalho possa ser diferente, mas se tem alguma dica nesse sentido. Eu já trabalhei dois anos em agência. Eu entendo que prazo é uma coisa que é impossível. É tipo, sete horas, sai, sai, sai o chefe cinco horas da tarde e fala, a gente precisa de um vídeo. Para quando? Ah, para amanhã nove. Eu falo, o que? Nove da, da noite? Não, nove da manhã. Eu falo, ah, então tá bom. Aí vai a gente ficar até sete horas da manhã fazendo, produzindo vídeo. Então, eu acho que você tem que fazer o que está dentro do tempo. Se já chega para você assim, a gente tem esse tempo e quer esse vídeo, não tem muito que você possa fazer. O que eu fiz, é, a gente não trabalha com clientes, só são amigos próximos meus que querem contratar a gente, a gente abre essa sessão. Eu já explico, olha, o nosso processo é longo. Então, como eu sou dono do negócio, eu já posso explicar, o nosso processo é longo, vai demorar, um mês a dois meses. É isso que você quer? Vai sair um negócio extremamente do caralho. Mas leva tempo, leva esforço. A gente foi na casa do cara, passou... Foi três vezes que a gente foi lá, demorou mais de três horas cada só para revisar o roteiro. Então, o cara viu que, uau, ele, quando ele contratou até ele falou, nossa, não, não tinha ideia que ia ser é um trabalho assim tão completo. E até eu pensei, pô, foi, eu devia ter mostrado melhor. Mas se você não tem um prazo, não adianta. Se você não tem um prazo, não adianta. Você teria que falar, olha, eu posso fazer isso, claro, em uma semana. Você pode, de repente, usar o que eu ensinei aqui, tipo fazer o mais rápido possível, pegar pô, um dia de pesquisa, um dia de revisão. Manda outro dia, eu já tive trabalhos que eu tive que fazer assim. Eu gosto de, de, de, de deixar de molho alguns projetos. Mas teve projeto que eu já tive que assistir de manhã e à noite já mandar para revisão, sabe? Já falar assim, ó, oh, o que eu achei foi isso, vamos mudar isso, etc. Então, é basicamente isso, você conseguir dar um prazo, Bom, se você só recebeu o prazo, você vai ter que se virar nos 30 Seguir esse processo aqui numa versão 200, 300, 400, 500% mais rápida Respondido? De nada Tem um moço ali atrás? Eu tô me sentindo no mind aqui que As pessoas ah, levantam é. a mão, tem que apontar <risos> Opa, aí depois dele a gente já segue pra lá ó. Beleza, Pedro, primeiro parabéns pela palestra Eu acho que todo mundo ficou... Oh, obrigado, é minha segunda palestra da vida, velho Tô muito animado Você nasceu pra isso, cara é, Obrigado. Uma dúvida que eu fiquei sobre a parte dos gatilhos mentais, que eu já okay. vi é, um, um, uma galera de marketing falando isso Tem uma sequência certa para você usar os gatilhos e uma outra pergunta que não tem tanto a ver com a palestra. Eu queria okay. saber se você já usou, é, você nunca usou realmente tráfego nenhum, tráfego pago no canal do YouTube? Essa audiência toda é completamente orgânica? Você não tem lista de e-mail? Você nunca impulsionou, nunca fez nada? Beleza, sua primeira pergunta é sobre os gatilhos, a ordem dos gatilhos. Eu nunca estudei se tem uma ordem. Acredito que deve existir talvez uma ordem que eles funcionem melhor. Mas nunca li nem pesquisei sobre isso. Eu vou sentindo o feeling onde eu coloco o quê, onde eu coloco o quê. Então, não sei dizer. A conselheira dá uma pesquisada. Sobre tráfego no YouTube, nunca utilizei tráfego Pago. Fazia algumas coisas, eu sempre me divulguei, sempre me divulguei em vários sites, tem até um grupo no, no Facebook, Ilha da Macacada, não sei quem conhece, mas tem um milhão, duas milhões de pessoas, você não pode divulgar nada lá dentro, só que os posts às vezes chegam em 30, 40, 50 mil likes. Falei, pô, eu quero isso, né? Então o que eu fazia? Eu pegava trechos do vídeo do parkour, quando eu ia gravar, eu botava a câmera pra mim e falava, e aí Ilha, tô fazendo um vídeo aqui pra vocês. E eu pegava esse trecho, jogava no grupo, só, só falando assim, olha esse vídeo. E eu sabia que o quê? Se as pessoas gostassem daquele vídeo, elas clicariam no meu perfil e iam ver o que eu posto. Então a minha capa já era a capa do canal, o primeiro e o segundo post era falando, lançou um novo vídeo. Então era meio que uma divulgação indireta. Isso ajudou um pouco. O canal tinha 50 visualizações por dia, depois que eu comecei a fazer isso, ele foi para umas 350 visualizações por dia. Até que estourou no 13º vídeo e pá, começou a ser recomendado pelo YouTube. Foi um formato bem inovador também, o nosso canal é um ponto bem fora da curva. Não aconselho muitas pessoas a seguirem mas deu certo e continua dando até hoje. Respondido? Thank you, ah, aquele moço ali. Dez minutos, ok? <risos> okay. É, Pedro, primeiro, muito obrigado pela, pela palestra, gostei bastante. É, a minha dúvida é o seguinte, é, qual a importância que você dá é, para a ferramenta Funil de Marketing na criação de um vídeo, na criação de um roteiro? Porque você sabe das estratégias de conteúdo, né? Então, tipo, construir conteúdo para quem ainda não conhece, conteúdo para quem já sabe algo e conteúdo para quem já está na finalização do funil que já tem um conhecimento mais avançado. Então, quando você cria um roteiro, quando você cria um conteúdo, você utiliza dessa ferramenta? Como é que, como é que você utiliza dela? Legal. Vou te falar que a minha experiência com funil é maior na cozinha do que na internet. Porque eu já tentei entrar nesse mundo de funil, nossa, como é um negócio chato, disparo de e-mail, puta merda. Ainda mais um, a galera jovem de hoje, 15, 20 anos, às vezes eu disparo alguma coisa lá e vê, pô, entregou para 20% das pessoas. Eu falo, ah, que saco. Então eu estou até procurando alguém para trabalhar nessa parte, para trabalhar com Facebook Messenger, WhatsApp. Então a gente não tem um funil ainda, a gente não dispara as coisas por funil. Então, eu acho que é ótimo você ter algum lugar para as pessoas baixarem seu e-book grátis, entrar para uma lista, disparar os seus vídeos novos. Ó, Chegou esse vídeo aqui, chegou aquilo lá, a galera pediu, chegou esse vídeo. Eu acho que é uma maneira legal de você se comunicar com a sua audiência diretamente, sem ter um intermediário que é o YouTube, que é fogo, né? Você tem 600 mil inscritos, você vai soltar um vídeo, às vezes tem um alcance mínimo ali de 10% às vezes. Se você quiser, a gente pode falar depois, eu te mando o meu currículo. Opa, damos uma trocada de ideia Se funil é a sua vida, vamos lá Que eu estou precisando de alguém Mais alguém? Um de cada vez, por favor Quem? Quem? Ali, desculpa Oi Pedro, tudo bom? Tudo ótimo é, Por acaso você identificou um nicho Que você tenha de público Ou o seu público não é nichado Porque o nosso problema Pelo menos no canal que eu participo como é divulgação científica, é um nicho muito, muito, muito específico. E a nossa dificuldade é justamente cair fora desse nicho. Hum. Esse é um ponto bem delicado, né? Porque eu acho que assim tudo é nicho até alguém fazer estourar. Finanças era nicho até que surgiu lá os grandes canais de finanças. Eu, eu estourei no nicho. Vídeos de parkour antigamente no Brasil tinham 4 mil visualizações no máximo. Então, o que eu assisti? Eu assistia os vídeos de parkour e falava assim... Só mostra eles acertando, só mostra o momento do pulo, não mostra a preparação, nem o depois. É uma música eletrônica, você nem escuta o cara caindo no chão, você nem escuta ele, você não escuta nada. É só um... acerta, acerta, acerta, acerta. Parece que esses caras são de outro mundo e eu nunca vou conseguir. E aí eu criei essa série chamada Treino de Parkour. E aí, tipo, 20, 30, 40 minutos, mostra a preparação do pulo, mostra a desistência. Tipo, eu criei uma parada completamente minha, inovadora, e foi isso que fez estourar. Então, acho que é como você pode inovar dentro da sua área uma coisa... E eu acho que, o que qual quadro no seu canal você pode fazer para que chame um público maior. A proposta do meu canal sempre foi falar sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, inspirar as pessoas a encontrar suas paixões e como transformar isso em dinheiro. Sempre foi. Eu, sempre foi. Mas também girava em torno dos meus gostos. Então, mágica, parkour. Então, muita gente chegava pelo parkour, porque é puta negócio impressionante, mas no vídeo de parkour sentia uma sensibilidade um conteúdo tão grande e falava, deixa eu ver do que mais esse cara fala. E elas ficavam pelo parkour. A galera que só vinha pelo parkour e só quer parkour, eles saem. Porque a gente tem três anos de canal e a gente tem 12 vídeos de parkour 11, na verdade. Então é bem espaçado nossos vídeos de parkour, tanto que eles demoram meses para fazer. Então, seria essas duas coisas. Primeiro, como você pode revolucionar no seu nicho. Segundo, como você pode criar um diferente tipo de conteúdo que vai atrair uma pessoa que não é tão nichada, mas é quase, de repente. Ou pode ser uma coisa completamente diferente, que crescimento pessoal e parkour pode não parecer tão ligado. Mas as pessoas vão ficar por sua causa, Entendeu? Elas vão ver que o que você acredita, o meu canal, por mais que eu fale de... meu canal é meio que multinichos. Eu falo de mágica, eu falo de parkour, eu falo de crescimento pessoal, eu falo de finanças. A gente está falando sobre saúde mental, depressão agora. E vamos falar sobre patins logo mais, com uma nova parceria que a gente vai ter. Então, é é, é como que você pode é, grudar tudo isso em uma coisa só. Eu gosto de centralizar em mim, porque aí sou eu a cara do negócio. E as pessoas gostarem de mim. Então, elas, se elas gostam de mim, elas vão gostar de tudo que eu produzo. Basicamente, essa é a ideia. Te ajudou? Respondeu? Depois a gente pode conversar lá qualquer coisa. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, né? Ou duas, Sim. talvez. E aí, Pedro? Primeira pergunta. quanto sai vídeo aí de parkour? <risos> pergunta clássica. Aí Eu recebo a pergunta todos os dias. Diversas vezes por dia. Quando sai vídeo de parkour? A minha pergunta é o seguinte. É, normalmente, quando a galera vai começar com o um canal no YouTube, o pessoal sempre foca. E, e chega e você fala, foca num tipo de conteúdo só não grava sobre outras coisas que isso vai dar bosta. Sim. sim. No normalmente a galera fala isso. O que que você, o que levou você a falar vários tipos de conteúdo e fazer com que esses tipos de conteúdo se ligassem entre si, de alguma forma? Que seria falando sobre crescimento pessoal. Essa é uma excelente pergunta. Vamos lá. Eu ouvi isso muito, até né? já fui apresentar para clientes e agências o projeto do meu canal e já ouvi muito disso de Pô, mas como assim? Você fala de mais, fala de parkour você, um parkour? você tinha que criar um canal só para parkour, tinha que criar um canal só para margem, tinha que criar um canal só para isso. Eu falei, não quero. Eu comecei a empreender, eu comecei a ter as minhas coisas para fazer as coisas do meu jeito. Se eu tenho que ter o meu negócio para fazer as coisas do seu jeito, então não é o meu negócio, é o seu negócio, entendeu? Então eu, eu sempre eu peguei muito dessa parte de, de autenticidade, verdade e, e sinceridade. Eu sempre gostei de partir desses termos. Como eu consigo ligar isso tudo, é até meio doido. Que se você olhar, por exemplo, se você ligar a televisão, você vai ver a Globo. você vai ver a Record, você vai ver o SBT. É um canal. E lá passa esporte, lá passa notícia, lá passa um monte de coisa. O que você faz? Você liga na hora que você quer assistir o conteúdo. No YouTube é mais fácil ainda. Você entra na, na home do meu canal, tem lá playlist. Você gosta de mágica? Você vai clicar na, na playlist da mágica. Meu público é muito bem segmentado dentro do meu, dentro do meu próprio canal. Tem gente que só, só entra no meu canal para assistir parkour. Lançou vídeo mágica? Não, lançou não sei o quê. Quero parkour. E tem gente que é o contrário. Pô, não gosto de parkour, mas quando você lança um vídeo de sucesso, que a gente chama, né? São vídeos de desenvolvimento pessoal. Aí é, a gente faz... É... Aí eles assistem esse tipo de vídeo. Como eu ligo tudo isso... Eu tô olhando para você para responder, você sumiu. Ah, ali você. Como a gente liga tudo isso, eu acho que é pelo mesmo propósito. O propósito do canal é crescimento pessoal. Eu posso, se você já assistiu os vídeos de parkour, você sabe Eu posso estar no topo do prédio Eu tô falando sobre autocontrole, eu tô falando sobre respiração Eu tô falando sobre como você tem que ter cuidado Respeitar seu corpo e respeitar seus limites Eu tô fazendo mágica, eu não tô falando como você virar duas cartas Sem ninguém perceber Eu tô falando como você se conecta com outro ser humano que você nunca viu na vida Como que você chega naquela pessoa e consegue encantar ela Como que você cria um rapor da pessoa dar o celular dela na sua mão para você guardar no bolso, que você vai fazer uma mágica em menos de 5 minutos, como você cria essa confiança da pessoa te amar e ser sua melhor amiga em menos de 5 minutos. Então, eu acho que é tudo ali está ligado no mesmo propósito. Eu acho que é um propósito tão forte que nem a Apple. A Apple lança celular, a Apple lança MP3, a Apple lança não sei o que. A hora que a Apple lançar carro, as pessoas vão comprar carro da Apple. Lançar cueca da Apple, as pessoas vão comprar cueca da Apple. Porque eles têm um valor ali muito forte, têm um propósito. Quem já assistiu a palestra do Simon Sinek, Start with UI, né? como grandes líderes inspiram na ação, é exatamente isso que eu parti, sabe? Como que eu posso fazer um negócio tão ligado assim, junto, tão conectado, que, que tudo vai parecer parte de um todo? É isso. Hashtag poesia. A gente tem tempo para mais uma ou... Só mais uma. Ah, quem que estava primeiro? Você estava primeiro, não era? Não sabe? Como que a gente... Beleza, pode, pode ser você, quem tiver mais, eu vou ficar aqui do lado do palco também mais um tempão, quem quiser tirar, quiser tirar dúvida, quiser tirar foto, eu tô aqui pra trocar ideia, tá bom? Primeiro, parabéns, eu fiquei encantada com a sua palestra. Oh. Como criar você... palestras que encantam? Você rompeu com vários padrões que a gente viu em outros palestrantes aqui, durante a Campus Party. Opa, quero ouvir mais disso depois. É A minha dúvida é sobre a frequência dos seus vídeos e também a sua frequência de postagem <risos> nas redes sociais. Você falou que posta uma vez por mês no YouTube... Isso no, e no, alguns no palestrantes mínimo. disseram que cada rede social ela tem uma, um certo ritmo. E dependendo do nosso conteúdo, a gente tem que lançar no Instagram e postar todos os dias. Então, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. E se, o que, que você acha de ferramentas como calendário editorial, que você posta determinado conteúdo em determinado dia da semana para conquistar sua audiência? Hum, calendário digital é um aplicativo ou é um... É uma ferramenta que você é, Programa? Que destina um, um dia da semana para certo tipo de conteúdo. Ah, entendi. Bem, o calendário digital é, desconheço. Então, se você achou legal, acho que você pode, pode testar. Essa moça aqui da frente parece que manja. É <risos> ah, uma agenda de postagem, entendi. Quanto à parte da frequência, essa é uma parte que, como eu disse, não, é, é o nosso canal um ponto bem fora da curva. Então, não aconselho exatamente seguir, mas eu vejo que é uma tendência a essa questão de frequência ela cair. Porque agora a gente está com muito burnout, você vê cada mais notícias, criadores é, com depressão, com ansiedade, crise de pânico, várias doenças, porque... É, você tá ali criando, criando, criando, postando, postando, postando, postando, você começa a ficar maluco. Então, eu não acho que é legal isso. Eu, eu sabia que tinha que postar. Quando eu falei que eu ia postar só uma vez por mês, a galera falou que nunca vai dar certo. E como tudo na vida que me falaram que nunca vai dar certo, quando me falam isso, eu já sei que vai, vai ser sucesso, tá ligado? Porque eu crio algo tão único que, que, que, que, que, que se destaca. Então, o que, que eu aconselho? Você fazer as coisas no seu tempo. Se você tá afim de postar todo dia, você tá bem, posta todo dia. Agora você se travar e ficar sem tomar nenhuma atitude, porque você não consegue postar toda semana, então você não posta nunca? Então não acho legal. Naquela época eu tava trabalhando com mágica, fazendo shows profissionais, eu não trabalho mais com isso. Mas eu não tinha tempo. Eu tinha tempo de produzir um vídeo por mês, no máximo, era isso. Mas eu fui. É um por mês que eu tenho, é um por mês que eu vou fazer. E a coisa foi. Um vídeo, dois, três, quatro, cinco, seis, um décimo terceiro aconteceu. Podia estar até hoje sem ter crescido também. Mas eu ia estar bem. Por quê? Porque eu não criava os vídeos pra fora. Eu já fiz séries antes. Eu produzo vídeo o pro YouTube há 10 anos. A série de mágica que eu fiz. Eu pensei, o que, que a galera vai gostar? O que, que vai fazer sucesso no YouTube? E em 3, 4 vídeos eu parei. Muita energia, muita dedicação, muito coração. para uma coisa que eu não tava afim. Eu queria falar sobre o que, o que me interessava, sabe? O que era desenvolvimento pessoal, trabalhar com o que ama. E o que eu achava que não seria nada de interessante pra ninguém. Mas acabou que foi. Então eu busquei a resposta dentro. Então fazer esses vídeos era um desabafo. Eu precisava colocar aquilo para fora, ou para eu, eu esvaziar, para eu aprender coisas novas, ou porque eu precisava falar para me livrar de alguma coisa, ou eu precisava passar aquilo para frente, para... Não sei, aquilo precisava sair de mim de alguma forma. Então eu deixava sair no tempo que ia. Então é, é uma resposta bem emocional, muito mais do que matemática ou algoritmo. Mas você seguir um algoritmo que muda todo dia. Você entrar num esquema que você sabe que você vai ficar refém dele, e que você vai... Logo tem uma doença mental, eu não acho que é muito interessante. Eu acho que logo essa coisa de frequência vai cair. E canais que querem postar, que tem postado todo dia, assim, não vai mais precisar ficar postando todo dia pra você conseguir uma relevância. O YouTube ainda penaliza. Eu tenho 600 mil inscritos, postei um puta vídeo. E tudo bem, tem 100 mil minutos assistidos, mas por que que não tem 10 milhões, entendeu? Cadê minha audiência toda, sendo alcançada Mas eu sigo, entendeu? Conteúdo bom, uma hora a galera divulga, uma hora aparece, uma hora chega. É você ter a inata certeza de que vai dar certo. Entendeu? Quando você falar assim, quando tudo fazer sentido, é o que eu gosto de fazer, eu faço bem, eu vou estudar, eu estou amando, eu estou fazendo, é só uma questão de tempo. Eu, quando, eu, quando eu criei essa série, eu falei, é só uma questão de tempo. Pode ser um ano, pode ser dois, pode ser três, ela vai estourar. Cedo ou tarde. Respondido? A de nosso tempo acabou, A gente. Quem quiser falar comigo, eu vou, estar aqui, eu vou estar aqui do lado do palco por mais uma meia horinha, talvez uma horinha, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Uma palma de salmas.